Pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu espero muito que sim, hoje estamos aqui recebendo uma visita maravilhosa Que é da nossa amiga Sandrinha, que fez um passo a passo maravilhoso também Que é dos bonequinhos apaixonados para o dia dos namorados, certo? Também E Sandrinha, muito obrigado minha amiga por estar aqui me ajudando, ajudando a todos nós Quem você não ajudou já, né? E continua aí com esse coração maravilhoso que só você tem Entendeu? Muito obrigado mesmo que você está comigo do início do canal até agora me dando orientações não só a mim como a muita muita gente por aí viu? Tenho só que agradecer a você e fico muito feliz por esse passo a passo que você fez maravilhoso que eu amei, então pessoal, o passo a passo é lindo, assista ele até o final, quando vocês terminarem, corre lá no canal Tudo Planta para Amigos, se inscreve lá também, compartilha os vídeos de Sandrinha, que é cada um mais lindo que o outro também, e se inscreve aqui no nosso canal também, certo? Deixa um comentário, deixa um joinha, compartilha, ok? Então Sandrinha, que eu tenho para você agora é só agradecer, muito obrigado, que Deus te abençoe grandemente, e agora segue o vídeo. Um beijo meu amor Meus amores, tudo bom com vocês? Eu tô aqui visitando o canal do meu amigo Aliás, do nosso amigo Nil, né? Que é maravilhosíssimo <risos> eu vim aqui para poder fazer um passo a passo Junto com vocês Que eu tenho certeza que vocês vão gostar muito Aproveitando que estamos chegando aí no dia dos namorados Pra gente que gosta muito de presentear Com essas peças assim decorativas Essa vai ser uma boa opção, tá bom? Você precisa ter esses vasinhos aí que a gente encontra, que é bem simples, né? A gente compra é, plantas e sempre tem isso aí em casa. Você vai precisar do tamanho que você quiser, tá? Ou pequenininho, ou maiorzinho, esse aqui é médio. A extensão desse arame aqui é de 1,20m e aí eu dobrei ele ao meio, tá bom? E esse aqui é de 1m, um né? E eu fiz a mesma coisa, dobrei ao meio. Aproveitando aqui que tem esses buraquinhos já no vaso, vai ser onde eu vou fazer as amarrações. pode fazer com potinho de gel também, tá? Que é mais firme. E aí fica melhor pra você fazer essas amarrações. Esses vasinhos assim são mais delicados. Mas dá pra fazer. Os braços, que são os menores, né? E as pernas. Então aqui a gente vai os quatro dedinhos aqui O um que vai ser o corpinho, o tronquinho dele e aqui as pernas. Daqui, da ponta onde você já fez a dobradura aqui, olha a perninha você vai contar quatro dedos mais quatro, oito, e aqui você dobra, tá? Assim, mesma coisa aqui, quatro, oito, e aí você dobra. Mesmo tamanhozinho. A partir da ponta aqui, ó, ponto quatro também, e aqui também. Tem quatro aqui no ombro, quatro aqui no braço, tá? Essa parte aqui, ó. E aqui, ó, você dobra, que vai ser a mãozinha dela. Aqui você emenda, né? Dá pra não furar. Eles têm que ficar de ladinho, de frente um pro outro. Então, ó. Isso tudo você tem que fazer agora. Decidir agora, tá? Então, peraí. A gente já conseguiu aqui encostar as duas mãozinhas deles aqui, né? A gente vai emendar isso aqui tem esse arame aqui que é mais maleável? Eu vou emendar aqui, ó As duas mãozinhas Vou fechar aqui, ó e Aqui a gente vai emendar também, tá? A gente quer coração Quer que as mãos se unam tem que ir colocando aí do jeito que você quer, cara. Tem que arrumar o um jeito aí de botar esses dois fofuchos aí na posição certinha, tá? Muito apaixonados, né não? Oh, meu Deus, que coisa linda. Bom, agora eu vou preparar um tecido aqui. Pra fazer a nata, eu peguei meio potinho desse aqui de cimento, meio potinho de argamassa, e vou colocar água, tá? Até virar um mingau. Fiz uma pasta aqui. E agora eu vou dar um banho no tecido. O tecido que eu tenho aqui em casa... São esses teflonzinhos aqui, pano de pia, né? Eles são bem atualhados. Eu indico que você use os tecidos felpudos, né, atualhados, porque eles aderem melhor o cimento. O Nil tem as massas aí no canal, né? Ele tem as na a nata e basicamente é a mesma coisa que a gente usa. Tá bom? Um beijo para todos vocês que acompanham o Nil. Gente, não deixem de de se inscrever no canal dele, de compartilhar os vídeos do Nil. Ele é um homem muito esforçado. Eu lembro do Nil é, assim que ele começou, sabe? Ele foi uma pessoa muito dedicada e ele se dedica cada vez mais. A gente pode ver essa evolução toda aí vendo os vídeos dele, né? Você vê o quanto que ele se dedica a fazer coisas lindas pra gente. Então esse vídeo aqui não é nada mais do que uma, é, um presente de gratidão por ele ser quem é, né? Pra gente, tá bom? Então é isso aí, ó. Tô com o tecido molhado. Agora eu vou cobrir os nossos filhos, tá? A sujeira vai ser demais aqui, mas faz parte. Aqui, vou fazer a mesma coisa no outro e já volto, tá? quando secar ele vai ficar bem rígido, então ainda dá tempo de mexer, tá? Tá vendo? Ele ainda fica sambando um pouquinho porque ainda não está firme, né? Mas quando secar, aí não vai ficar mais sambando e a gente ainda vai forrar bastante de massa. Então, eu já tenho aqui a base, né? A estrutura que eu quero, os dois apaixonadinhos. <risos> Ó, ficou durinho, mas agora a gente vai começar a modelar para deixar eles mais firmes, tá bom? Fiz aqui a massa de modelar O Nil também usa a mesma massa e é muito legal, né? Tá, eu vou cobrir os dois e já volto já, senão vai ficar muito grande o vídeo. Tenta não deixar buraco, Deixa eu tentar, tentar o mais lisinho possível, que aí depois você não vai ter que fazer tantos acabamentos. Agora todas as arrumações, detalhes, tá bom? Você que faz. Bom, eu acho que eu vou colocar uns sapatinhos, vou tentar colocar um sapatinho neles assim. Sapatinho não, só um fazer um tubinho assim para segurar melhor, tá? Tenta emendar quando você colocar massa, não deixar marcado. Tenta alisar ao máximo aí. Tá bom? Então é isso aí. Agora é esperar secar pra gente vir com a pintura, né? Esses bonequinhos são bem simples, tentando fazer um pezinho muito fino, tá bom? E todos os detalhes aí fica a seu critério. Beijo, até já! Coloquei um pouco de cimento aqui da massa, coloquei um pouquinho na beirinha também para fortalecer. E agora esperar secar, lixar e pintar, tá bom? Então é isso aí, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dos nossos bonequinhos apaixonados. <risos> Façam, porque a gente gosta muito de ver as coisas que vocês fazem, hein? Nil, meu amor, muito obrigada por você ter aberto aqui o espaço do seu cantinho para mim, eu me senti muito em casa. Obrigada por sua amizade, por me aconselhar tanto e me dar muita força para os meus trabalhos. Eu agradeço a Deus pela sua vida. Não esquece, né? Eu tô sempre aqui para o que precisar. Um beijo grande para todos vocês. Se vocês quiserem conhecer o Tudo Planta Corre lá que eu tô esperando, tá bom? Não deixem de se inscrever aqui no canal, deixar mensagem, curtir, compartilhar. Isso tudo é muito importante para gente que trabalha com o YouTube. Um beijo grande que Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.